Então, tem uma sombra estranha, gente, mas onde está vindo essa sombra? Oh, vou subir, gente. Aqui, ó. Oh, ah, princesa, princesa. não se aproxime assim de especially when I'm working, especialmente quando eu estou não. trabalhando. O que você acha? Mas é tipo, viu, eu, eu não gostei, eu falei, não. Aí ele respondeu, ah, então somos dois. Ai, que inferno. Não é pra cá. O que que tem aqui? Ai, ai. Lobo comendo os bichinhos É tipo, ela fez esse desenho E ele desenhou um monte de lobo Pra comer, sei lá Ai meu Deus Ai ai, ai ai, ai Eu não fiz nada Que loucura Eita Ae, deu. Hum. Mãe de novo. Não, pai de novo. Um bolo aniversário. Happy birthday, birthday Que meu nome, eu não sei meu nome, é Verusca. Maçã. Sabe, gente, quando você não gosta de uma boneca demoníaca, então sou eu já. Meu Deus. Ai, bolo, foi só ela que fez, sabe, a criancinha fez pra cantar o parabéns dela, ou da mãe dela, talvez, e a mãe falou, tipo, eu não posso ir porque, né, eu tô... Ai, que libra... Por que você fez isso? O que eu vou fazer agora? Eu o marido? Esse aqui foi a criança de massinha, de aniversário. Será que foi pra ela? para quem será que foi? Não consigo entender gente. I can't understand. Wow. Que estranha. Ai meu Deus. Só uma sombra. Uma sala com. Ah. Uou! Wow. Ai não! Nossa senhora! indo muito! Por que você não me ajuda? Por que você está me castigando desse jeito? Sei lá o que eu fiz, me desculpe! Uou, wow, gente! Ai que dó! Aqui a porta. Uhum. Hum, estou andando. Vamos pra cá. o uh, que é isso? Miau. Ai gatinho bonitinho. Tá sem a rodinha? deixar a rodinha dele alto parkour pela casa gente ó tá. feliz Vou. gatinho oi o oh que dozinha do gatinho calma gatinho Deve ter alguma coisa lá em cima que eu possa usar pra você. Ah, só não sei o que. Vamos subir de novo. Bom, aqui não tem nada. Deve ser ali na ponta. Ahá! gatinho ó oh. e agora vamos subir deve ter mais alguma coisa eita Eu amo gato, gente. Eu amo gato. Isso, Gamox. Cabação, você. Churu, churu. Chegamos aqui. A oh, gente não tem nada pra eu pegar aqui pro gatinho. Acho que vamos ter que ir embora. Tchau, gatinho. Ui! Ui! Será que tem mais finais aqui, gente? Acho que eu preciso do gatinho. Preciso do gatinho. Então vamos ter que descobrir como que a gente faz. Então mais um puzzle. Vamos, eu adoro puzzles. Mentira, eu não adoro não, gente. Eu tenho raiva é de, de puzzles. Pão. Ô gatinho, isso também é um cu, cool, hein? Tirei duas rodas, você não sabe usar as rodas. Do gatinho ali, gente, como nós pegaremos? se eu tentar empurrar não e se eu tentar empurrar aqui que pegamos gente catinho é que bonitinho meu lindinho. Eba! Vamos, meu lindo. Eu odeio você. Bom, pelo menos você ainda sente alguma coisa. Eu olho pra você e não, não vejo nada, nem, nem pela garota não com que me acorda. Acorda. nem a mãe da minha filha, nem mesmo o monstro horrível que você finge ser. Você apenas se vazia. Olho pra você e não sinto nada. É isso me assusta bastante. Maldade, gente. Você esqueceu de dizer como eu sou horrorosa. Vai em frente, eu sei o que você quer. Ai, meu Deus! Admita. Tem razão, eu sinto nojo de você. Mas não tem nada a ver com sua aparência. Tenho nojo da maneira que isso lhe afeta. Ah, eita. E Gente, então às vezes... A mulher pode ter se, se sentido depressiva e começou tipo a ser ruim. Tipo, como ela ficou parecendo um monstro. Ela pode ter começado a agir como um monstro. Princesa. Princesa. wake Acorde, princesa. Preciso que se vista bem rápido. Tem uns homens vindo aqui. Uns homens muito maus. Eles querem levar você de, mão, de você. De mim, mas não vou deixar. Não vamos deixá-los, ok? If. Não foi assim, estaria muito bem, não. Wow. Sim, agora eu me lembro. Em todo esse caos e miséria, de sua maneira tosca e errada, ele amava no fim das contas. A maneira de expressar isso foi um problema em parte. Viu? Ele amava. Ele amava a gente. Essa luz aqui. Eu queria conseguir entrar nesse quarto, gente. Que é o quarto da mãe, que sempre vivia trancado. Agora pra gente ir embora? Não, peraí. Vamos voltar lá pra cima. Dar mais uma explorada em tudo. Tá, nós estávamos aqui. Vamos dar uma olhada nas gavetas. Nada. Eu. Última Vontade e Testamento Eu me agarro aos últimos vestígios de minha sanidade e declaro essa minha última vontade de testamento. Declaro que todos os meus testamentos anteriores inválidos, quanto às carcaças secas meus amigos e associados. Para meu agente, Thomas Calde, eu deixo as pestes demoníacas que infestam a minha casa, na esperança de que machiquem seu corpo pela eternidade, fazendo sangrar e secar como ele. Para meu editor, Leonbrock, deixo as chamas que consumiram o amor da minha vida. Na esperança de que elas o devorem, junto à vagabunda horrorosa com o um bastardo barulhento que ele chama de família. Para meu advogado James, passo a doença que apodreceu minha mente e a alma para que ele possa sentir o quão vazio inútil ele foi para mim. Para qualquer outro parasita que apareça rastejando nas sombras, não deixo nada. Para o inferno com todos vocês, finalmente para minha amada filha, deixo minhas posses terrenas. Espero que elas ajudem você a aproveitar todo seu potencial. O presente final mais precioso, porém não posso dar você Terá que descobrir por si mesma. Acredito. O presente final mais precioso. Porém... Ih, gente, tem um negócio secreto. Ô, paizinho. Eu sou a Verusca, não sou inteligente não. Não posso ficar procurando presente miserável não. Você é filho de uma peste. É do Nordeste agora, gente. É a Verusca do Nordeste. Que é isso, pai? Rato. Mentiras, mentiras, mentiras. Que é isso, paiinho? Cadê? Eu quero entrar naquele quarto, gente. Se, se o jogo terminar e eu não, não der pra entrar lá, eu vou ficar muito triste. Bom, deve ser em outro quarto. Outro cômodo agora. Vamos no meu quarto? Não, vamos primeiro aqui. Aqui as tonel... Opa! Mais desenhos, às vezes. Desenhozinhos! Não, não, não, não! Desespero. Ai. Desespero, gente. Pianinho. aha Ela dando um monte de... Nossa, ela. Que isso, gente? Eu sou uma menina muito feliz. Chamada Verusca. E eu sou a melhor amiga de Jurema. Só que a Jurema foi brincar no bosque e desapareceu. Eu não sei onde ela tá. Ah, ao banheiro. Natureza morta. minha, minha, minha, minha. Vamos fazer um cocôz antes. É. Ai, caguei, pronto. Vamos ver o que tem aqui. Que presente é esse, pai? Paizinho. Paizinho presente que você tem pra me dar. Eita. Hein, paizinho. Senhorzinho lindo. Você não pode vir com essas mentiras pra cima de mim, não, hein. Sou verusca, mas sou burra, não. <risos> Bom, deve ser aqui. Não, não é no escritório dele? Então, deve pode ser aqui. Não, é lá embaixo. Eu não quero ir lá embaixo. Será que é pra sair mesmo? Deixa eu tentar de novo. Ah. Cara amigo, hoje antes de ir minha próxima reunião, gostaria de fazer uma última tentativa de me comunicar com você, já que eu, obviamente decidi ignorar minhas chamadas e cartas. Tentarei falar com você em pessoa. Se estiver lendo isso, então certamente fracassei. E peço desculpa por isso. Se resolver me ignorar, vou colocar essa carta por baixo da porta, na esperança de que ao menos leia, pelos velhos tempos. Se bater em sua porta lhe... Li... Li... Se bater em sua porta lhe causou desconforto, saiba que essa não foi minha intenção. Gostaria de dizer que encontrei uma solução miraculosa para o nosso problema, mas infelizmente esse não, não é o caso. Porém, saiba que como o é meu... Representante legal, sempre fiz o meu melhor disso. Desculpa, infelizmente, sinto que os problemas com os quais você tem lutado vão além da minha competência. Neste momento, mais uma vez peço que reconsidere a ideia de procurar ajuda profissional. Mas, francamente, se você me escutasse, já o teria feito. Há muito tempo. Lamento que tenha terminado dessa forma. Saiba que você e sua família estarão sempre nos meus pensamentos. Seu velho amigo, James Jeremy Sadler. Advogado. Aham. Uhum. Não foi o que meu pai disse de você, não, hein. Né, gente? Não foi isso. Uau, relógio. Bom, vamos descer, né? É o que sobrou. Ai, lá vem. Que? Que? Será que foi um rato? Ai. Memória do porão não. Não, não foi assim que aconteceu. Talvez. Não, não está certo. Ah, droga, por que eu não consigo me lembrar? Ai. Já disse pra você nunca descer aqui. Brava ou me obrigando a tocar piano. Ok. Tem mais algum caminho pra nós irmos? Tem uma carta aqui. Caro senhor e senhora Kirsten, mais uma vez imploro vocês devolvam a minha filha. Devolvam, devolvam, devolvam, devolvam, devolvam, devolvam, devolvam. devolvam. Ok, vambora. Não tem mais nada faltando. Gente, eu não sei mais o que é pra fazer. Eu vou procurar aqui, então eu vou ficar quieto, porque provavelmente eu vou cortar essa cena. Mas vamos ver. Aí, gente, achei mais uma carta. Caro senhor, na minha linha de trabalho ficamos acostumados a receber todo tipo de correspondência. Cartas obsessivas e autores fracassados que ameaçam leitores ofendidos. Acho que poderia dizer que faz parte do negócio, porém, nunca em meus 20 anos, carregado de uma editora, li algo com suas cartas recentes. Embora sempre tente manter a compostura devido a suas palavras contínuas cada vez entusiasmadas, acho difícil responder de maneira civilizada, sendo assim ser totalmente franco. Nós da Marshall Aters temos orgulho de nossas numerosas publicações... Nossa equipes acadêmicos recente. Infelizmente, suas descobertas não têm relação alguma com a ciência de verdade. Suas referências forneceu embora Um ponto puramente artístico Não provam nada Honestamente, suas tentativas continuam de redefinir o rato e de expor sua verdadeira natureza viu passaram de um simples incômodo para algo profundamente perturbador. Se isso foi uma tentativa de frust frustrada de arte não convencional, devo dizer de que muito mau gosto. Se, porém, isso for sério, aconselho imedimente que procure ajuda profissional, de qualquer forma." Ah, a gente ficava, tipo, mandando na editora um monte de negócio de ratos. Vamos lá, eu quero um pincel... e uma tinta. Não, um pincel. Ah, as árvores de verão, mas também jovens e gênuas. Vamos tentar encontrá-las em uma estação por gente. Será mais sábias com história para contar. Isso. Então. Oh, ah, oscila na like brisa. Perfeito. Vamos adicionar mais da mesma cor. Isso não sem graça nem previsíveis. Ok, pai. Ok. Então nós temos que pegar coisas que sejam boas. Isso foi barulho de cachorro andando. Se não foi, pareceu. Ali, ó. Um azul bonito. Oh, eles ah, essa é uma presa. Presa. indiferente. tá, a gente tem que montar. Aqui é azul. Vamos ver se tem mais cores, gente. Entendi, a gente tá fazendo um quadro. Vamos deixar o azul por enquanto, na mão. Achamos o vermelho, ó. Ah! Ai, gente, meu coração. Sério, esse cachorro é assustador. Vamos, pai vermelho para ah, o senhor. O tom da vida. Quando o homem procura uma briga eterna. Vamos ver como a cabana se sai. Ah, quando os céu se escurece. Então tá. Até aí estamos indo muito bem. Aqui é um lápis. Se a gente pegar o lápis, provavelmente é o pior. A gente não pode usar o lápis. Foi o que eu pensei mesmo. Um amarelo. Não, eu acho que ele não quer amarelo, ele quer escuro. Vamos procurar outra cor. Nossa, gente, que demais esse jogo. Aqui, ó. Barulho de cachorro. Que cor que nós temos? Vai, Xuxa! As músicas da Xuxa vão me ajudar. Como é que era? Eu não lembro a música da Xuxa. Mas eu aprendi a misturar as cores com a Xuxa. Tá, não ah! que cor, gente. Eu quero pegar ah, o gatinho. Gente. Nós temos que pegar aquela tinta Será que bugou? Não dá pra sair daqui. Será que bugou isso? Hum. acho que bugou gente Vou fechar o jogo e abrir ah yes the autumn of life when man seeks shelter from the elements let's see how our little hut fares when the skies grow dark O que a gente faz aqui? Deve ser algum segredo que nós não estamos entendendo ainda. Ah, aqui ó. Não? Só um momento, gente. Voltando, gente. Sou um jegue. Eu não tinha visto isso. Ai. Vai, bola! Tinta preta. A cor que meu pai queria. Paizinho? Paizinho? para cá. Aqui. e Ok. Está vendo? Você no, fim, no fim de tudo, consideramos o homem passa, a Andresa persiste. Falando nisso, não acho que nosso bravo granão aprecia a chuva. Vamos voltar às coisas mais claras. A gente precisa de cor amarela. cor amarela... Não tem cor amarela? E essa musiquinha aí bizarra... Aqui. Eu, hein. Cadê a cor, gente? Ui, se cachorro maldito, eita o que é isso? Um kit de pin de tintas. Wow. Ali amarela, gente. Amarelo. O painho berusca tá a caminho. Ai, fiquei cego. É isso, o sol empresta seu raio generoso à terra. Só ficando quente, mais quente, e finalmente. Maravilhoso, não é? É assim que parece trágico, mas é uma bela tragédia. É sempre melhor que uma existência ordinária. Não gostei. Não gostei do meu desenho. Na sua própria maneira, acho que ele tinha boa intenção. Ele queria que eu me superasse. Na esperança de que, chegada a hora, eu teria sucesso que ele fracassou. Evitar seus erros. Deus sabe que ele cometeu muitos. O quarto. O quarto. Gente, o quarto. É o final, certeza aquele quarto esteve trancado por muito tempo e agora nós vamos revelar. Eu não sei o que eu esperava encontrar. Um bilhete de despedida. Ah, é só ah, testamento final. E o que eu encontrei foi um pedido de desculpas. Na única, expressada na única linguagem que ele conseguia. Naquele momento, eu pude ver meu pai como ele era. Um homem levado à loucura pela tristeza e culpa. Trancado na sua casa, numa câmara de ecos enganos e tragédias do passado. Era esta casa, um lugar sem esperança, além de redenção. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Queimar a casa. Eu já tinha desistido de entender meu pai há muito tempo. Mas eu finalmente pude perdo perdoá-la. Gente, demais. Demais, a gente jogou de novo, gente. Não tem, sério, isso é um jogo puta bom. O jogo pode não ter dificuldade porque literalmente você não morre. Mas, gente, o jogo já começa que ele tem três finais, o modo história normal. O jogo, ele tem três finais. E, ó, eu provavelmente acho que eu consegui fazer o final bom. Pois, ó, esse foi o quadro. Ei, princesa. O que tem aí? Ah, precisa é um cavalinho. Que boni... Ah, ela teve uma filha. Mas por que rosa? Eita. Ela até tava tipo puxando o... Nossa, que demais, gente. Provavelmente o jogo tem mais de um final. É só olhar pelas conquistas. Realmente. Porque assim, gente, existe vários finais, dependendo do seu decorrer na história, que serve para representar como você superou suas memórias, por exemplo. No principal, se você morrer para sua mulher todas as vezes quando ela aparece, você faz o final ruim, que é o que você se mata. De qualquer jeito, acho que o cara morreu, né? Spoilers. Já falei o spoiler. Mas, provavelmente, nela... Como eu fiquei seguindo meu pai, eu provavelmente fui saber mais dele e não da mãe. Entendeu? Então, você viu que a gente acabou descobrindo que, realmente, ele não era o errado. Ele, tipo, não estava certo. Mas, ele, tipo, a mulher estava começando a, ser, a agir como monstro... Em competição da filha, você viu que ele fez o bolo lá e tentou cantar parabéns, só que a mulher não queria ir. Gente, demais. Simplesmente outro jogo desse que tipo é realmente um dos melhores jogos. Eu vou falar de novo. Lear of Fear é um dos melhores jogos de terror que eu já joguei. Pela sua ambientação, pela, sua, pela criatividade do cara no terror. É tipo outra história. O cara ele não faz um desses terror clássicos. Ele sabe fazer um terror psicológico bem. Onde quando você leva susto não é do nada, ele cria uma ambientação boa para te deixar tenso, né? Mas gente espero que vocês tenham gostado, deem like, favoritos, inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, não esqueçam de comentar, se possível daquela avaliada aí. Se vocês quiserem mais algum jogo de terror fala aí nos comentários que né? A gente pode jogar. Mas até o próximo vídeo gente. Então pessoal falou.